tratar de finanças é uma das funções essenciais na administração do seu negócio e isso pode ser muito difícil no começo ainda mais se você não possuir algum curso administrativo ou conhecimento contábil por exemplo mas não precisa ficar preocupado se esse for o seu caso com amplo acesso a informações nos dias de hoje existem diversas ferramentas de gestão financeira que nos ajudam na hora de planejar e controlar os recursos do seu negócio é importante que todas entendam de finanças para garantir a saúde financeira do seu e-commerce. Para os de primeira viagem, isso pode ser um pouco complicado e confuso no começo. Por isso, nesse vídeo, eu separei 5 ferramentas que farão a diferença na gestão financeira do seu e-commerce. Mas o que é gestão financeira? A gestão financeira é um conjunto de métodos que visa administrar o capital do seu negócio para assim proteger e multiplicar o seu patrimônio. E isso acontece através do planejamento, da análise e do controle das atividades monetárias. É possível garantir a saúde financeira da sua empresa ou do seu negócio, ou comércio, seja lá qual for o tipo de negócio, ou seja, a partir da gestão de indicadores financeiros esse controle é a base para sustentar as operações do seu negócio e tornar a sua atividade mais lucrativa. E também, além de preservar e expandir os rendimentos, a gestão financeira também ajuda a controlar momentos difíceis e ajuda certos empreendedores a sair em momentos de crise. Algumas atividades que essa função requer é um profissional da área que vai analisar os resultados, planejamento financeiro, captação de recursos, controle de fluxos de caixa entre outros entre outras análises vale ressaltar a importância do planejamento financeiro nessa nessa nessa questão da gestão financeira mesmo sem gestor e especialista na área é crucial que todas as empresas separem uma parte do seu tempo e atenção para essa atividade essa função tem como base a organização do capital para assim conseguir gerenciar os gastos que dívidas que possam existir investir em recursos e economizar quando for possível é por isso que o planejamento é fundamental, visto que ele pode ser usado como ponto de orientação para que uma ideia se torne rentável através de ferramentas de controle e de cumprimento de metas. Existem diversas metodologias para realizar a elaboração das finanças, como o ciclo PDCA, entre outras. É muito importante notar que isso tudo pode dar um frio na sua barriga, ainda mais se você for iniciante. Por isso que é bom você sempre estudar, assim como eu, sempre em busca de conhecimento. Por isso, nesse vídeo eu separei cinco ferramentas de gestão financeira para te ajudar nessa jornada. É, então vamos lá. A nossa, a minha primeira ferramenta que eu separei aqui é a Conta Azul, que é uma plataforma brasileira que foi criada em 2007, é, que conecta pequenas empresas ali com, através do conhecimento é, contábil, conhecimento ali contabilidade. A Azul é focada em pequenas e médios negócios, todos os planos da azul oferece controle financeiro, controle de vendas, controle de estoque, fluxo de caixa, importação bancária e integração com, com um contador, se você não tem um contador aí, essa ferramenta já oferece. Lembrando que os links, que eu, a, a, o nome dessas ferramentas, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. A nossa segunda ferramenta é o QuickBooks. O Kickbooks foi criado nos Estados Unidos e atualmente possui versões para outros pra... países, é, incluindo aqui no Brasil. Essa, essa ferramenta é indicada para microempresas, fr freelancers, profissionais liberais e também para você que é autônomo, que não tem, ali um, não tem CNPJ, não tem um, uma marca definida. A Kickbooks possui diversas funcionalidades, como gerenciamento de cobranças, emissão de notas fiscais e boletos organização de gastos e acompanhamento de relatórios financeiros. Isso daqui que é importante, relatórios financeiros. Além disso, é possível integrar o QuickBooks com outros aplicativos de automação de marketing, como o CRM, finanças e pagamentos, e-commerce e produtividade. Então essa foi nossa segunda ferramenta. A nossa terceira ferramenta é a BKPR. O grande diferencial do BKPR é que ele utiliza os recursos do Google Drive que é o principal o, o, o principalmente as planilhas do Google, Google Sheets. É, para usar o aplicativo é baseado na nuvem. Isso torna o, essa ferramenta um pouco mais mais fácil de usar, mais intuitivo, que você pode usar em qualquer lugar, em qualquer horário, qualquer lugar, qualquer lugar do mundo. E é capaz de trabalhar de forma colaborativa com os integrantes do seu negócio ali da sua empresa. A ferramenta oferece conta com funções como lançamento de contas, né? acesso ao histórico de lançamentos, acompanhar atualizações em tempo real, usar tags e hashtags para encontrar informações com maior facilidade e consultar gráficos e relatórios. A nossa quarta ferramenta é a Granatur. A Granatur tem um grande foco no controle e acompanhamento financeiro. E por isso ela fornece relatórios completos que auxiliam, auxiliam né, a empresa a realizar a gestão financeira de forma assertiva e sem complicações. Para você como é o tema desse, desse vídeo, a Granatur se encaixa bem ali no nosso processo de gestão financeira. Entre outras funcionalidades, a plataforma conta com o fluxo de caixa, contas a pagar, a receber, anexação de arquivos, emissão de notas fiscais, boletos, recibos e análise de relatórios gerenciais e estabelecimento de metas ali para sua produtividade. Essa ferramenta está disponível também com aplicativo para iOS e Android. Assim é possível você usufruir melhor dessa ferramenta na palma da sua mão ali através ali do celular, smartphone, tablet, o que você tiver na mão. Vamos lá para a nossa quinta. A nossa quinta e última ferramenta é a Nibo. A Nibo é uma plataforma criada em 2012 por três empresários cariocas do Rio de Janeiro. É uma plataforma que busca simplificar a vida dos escritórios brasileiros, a, ali através da saúde financeira, eliminando o trabalho operacional e aumentando a produtividade. A Nibo tem entre as suas funcionalidades o fluxo de caixa, a emissão de notas fiscais, boleto e relatórios gerenciais, onde você pode acompanhar ali, a sua gestão financeira. Além disso, é possível entregar, integrar né, a Nibo com outras ferramentas como o PagSeguro, o Mercado Livre, ali, o Mercado Pago e algumas. E algumas ali, funcionalidades ali, através do Shopify. Para você que tem, tem loja online ali no Shopify, essa é uma excelente ferramenta. Além disso, existem ferramentas específicas nas quais é possível receber pagamentos online e alguns pagamentos offline. Algumas opções tradicionais que podem auxiliar a sua empresa são o PayPal, o Mercado Pago, o Pagar.com e o PagSeguro. Apesar da gestão financeira ser complexa, é importante entender que todos, todos podem e podem, devem né, entender mais sobre finanças. Sem, sem, sem a necessidade de fazer um curso aí de, de administração ou algum, ou algum conhecimento contábil, como, como eu havia falado no início do vídeo. Através do vasto conhecimento aí que, é, que existe em livros, artigos, principalmente na internet, né, é, para você que está que começando agora, é só você sem procurar conhecimento, e aplicar ali no seu negócio que está iniciando agora. Esse foi um vídeo rápido que eu queria só mostrar essas ferramentas aqui para vocês. Se você né, chegou aí, é a primeira vez que está no canal, se inscreve aí. E lembrando, para quem é inscrito no meu canal, vai ter um desconto especial no treinamento e e-commerce do Absoluto Zero que vai sair é, em 2022. Espero que tenha gostado dessas ferramentas e obrigado por ter assistido.